Os cordões dos chakras e as ligações amorosas. Quando estamos nos relacionando com a pessoa, nossos sentimentos podem nos unir como também podem nos separar. Nos relacionamentos afetivos, as ligações tornam-se muito intensas. Sendo assim, poderemos observar que entre os participantes dessa relação haverão cordões fluídicos ligando um ou alguns dos seus chakras numa constante troca energética observando a situação de dois indivíduos que mantiveram uma relação afetiva durante 20 anos terrenos e manifestavam um grande apego um ao outro. Após o desenlace carnal de um dos cônjugues, podemos observar, além dos cordões de ligação normais dos chakras, alguns cordões extras ligando os chakras do homem aos da mulher, se esta ligação persistisse, o indivíduo que permaneceu encarnado manifestaria grande desgaste energético que poderia resultar em problemas cardiovasculares dos mais simples aos mais graves. No caso de acontecer o desligamento desse cordão extra, que normalmente está ligado ao chakra cardíaco, e o cônjuge encarnado não consegue se ligar afetivamente a outra pessoa e permanecer vibrando a necessidade de ter por perto o ex-companheiro esse cordão sem utilidade ligar se a outro chakra, produzindo perda energética constante. Essa mesma explicação encontra validade nos casos de separações conjugais nas quais um dos cônjuges permaneça inconformado. Quando há uma relação afetiva positiva e equilibrada, poderão haver cordões extras que se perpetuem de uma para outra encarnação. Já quando existe o tamanho o equilíbrio a ponto de ambos sentirem-se recompensados, esse cordão é recolhido e sua vibração continuará existindo até que se encontre outra criatura com a qual se possa compartilhar a afetividade.